Então, dando continuidade, agora vamos uh, editar, tá bom? Esse cenário utilizando as opções do da edição de geometria. Tá bom? Vamos criar aqui agora o que seria o rodapé, tá, das paredes. Para isso é muito fácil, muito simples. Eu só preciso uh, selecionar a parede que eu quero, tá? No caso deixa eu. Pera aí. Coloca esse aqui em wireframe. E aí eu seleciono tudo. Para selecionar ó. Tem que clicar na vert, tá? Ou na edge do modelo. Da geometria que você quer, né? Selecionar. E segurar o CTRL. Tá certo? segura o CTRL porque se você apenas selecionar você estará selecionando essa aqui no caso né? aqui. olha só eu tô aqui com minhas paredes selecionadas tá? e agora eu vou criar uma edge aqui ó para eu fazer o rodapé tá? vamos lá dividir não está habilitado, tá bom? Então vocês já percebem que eu estou provando para vocês que é bem limitado você uh, fazer um cenário, digamos assim, com BSPs, tá? Eu não quero que vocês fiquem com uma má visão, um pensamentos pensamento em assim, relação aos BSPs, porque como eu havia dito dá pra fazer sim, muitos... dá pra fazer bons cenários com, com essas geometrias porém você vai ter limitações é. eu, eu... assim, os BSPs eles são muito legais para você fazer um protótipo de cenário então eu poderia considerar que esse cenário ele seria na verdade um protótipo de um cenário que eu irei de fazer é. no caso aqui eu estou definindo o, onde vai ter uma escada eu tô definindo aqui uh, uma sala aqui um quarto né que vai ter uma janela que tem um, uma porta mais mais larga né que poderia ser uma vidraça porta com de vidro e tal então assim a, a função dos brushes do BSP é essa é você fazer um um, um cenário uh, protótipo um protótipo de cenário ele é uma das funções do brush pelo menos na versão essa aqui que estamos trabalhando, né? em Unreal 4, a função do Brush é mais ou menos isso. E para as outras utilidades também, é, é, é aquela história, você pode sim criar cenários. Você pode criar as formas básicas do seu cenário. O chão, por exemplo, o teto, as paredes. Você pode transformar essas paredes em, em uh, static meshes. E é isso. É meu termo né? o assunto. Então eu tinha selecionado todas as paredes e eu queria ao mesmo tempo dividir todas. E aí não, não é possível. Então eu tenho que dividir uma por uma. Tá? Selecionei aqui. Aperto Dividir. E agora eu vou colocar a grade aqui em 10. Tá? Ah, e vou arrastar para baixo. Eu vou ter que fazer isso para todas para todas as paredes, tá bom? Então vou deixar isso aqui aí. é um pouco maior para vocês percebam. Então vou fazer isso para os demais. Seleciono a vert, clico dividir, seleciono, agora tá em 10 e eu arrasto aqui para baixo. Ops. Clico na verde na edge, né? depois clico em dividir com o edit geometria ativo e aí eu baixo pronto, fiz para todas ó. Ah, aliás, falta fazer para essa aqui então clico, divido e arrasto então eu adicionei, tá bom? edges em todas as paredes aqui você não vai conseguir ver nada porque ainda não fiz, não dei a extrusão, né, então vamos aplicar o extrude, seleciono, ah, clico, aqui ó, onde eu posicionei, adicionei a Edge, e agora eu venho em uh, fazer extrusão, marco aqui, vai me aparecer essa opção, me interessa, uh, e vou vamos lá eu vou colocar isso aqui em 20 um segmento uh, e vou clicar em aplicar agora eu vou fazer esse mesmo processo para todas as outras paredes é um pouco chato né você tem que fazer brush por brush aquilo que eu tinha te falado em relação à limitação. Mas aí eu já tenho aqui ó, definido, então eu só preciso clicar e aplicar. Cliquei, apliquei. Neste caso, eu não sei se eu tinha falado isso na, em uma, da, uma das aulas interiores, mas olha o que acontece. Foi até bom acontecer isso aqui, ó, para vocês ver, verem que é bem chato trabalhar com essas edições aqui nos brushes. Bom, a malha deu leque aqui. <risos> olha aí. Acabou ficando por cima da outra, deu uma, a extrusão foi toda errada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl Z para reverter isso aqui. Consegui. Por que apareceu isso? Por que aconteceu isso? Olha, eu não sei ao certo, mas provavelmente é porque este brush aqui, ó, essa parede aqui, ela tá por cima desta aqui, ó. Por isso que deu aquele probleminha ali. Então eu vou ajustar aqui, ó. E ajustar aqui cliquei, apliquei. É, dessa vez foi. Então, se caso acontecendo de vocês, ajustem a malha, dê retorne o processo, né, dê um Ctrl Udo, aliás, Ctrl Z e tentem fazer novamente, OK? Para não não dar erro. que é a mesma coisa, eu vou ajustar. seleciono, clico no local onde eu quero fazer a extrusão e aplico. Sempre fiquem salvando o seu projeto para não para evitar, né, de perder aí qualquer alteração caso venha acontecer algum problema aí na engenho, faltar energia, não sei. Deixa eu salvar, está é, salvo. Aplico. Aplicou. Clico aqui também e aplico. E agora, o que acontece? Eu preciso pegar aqui, ó, o meu brush, né? Que está subtraindo, que está formando a passagem. É, arrastar, ó. Cadê? Pra cá, ó. Vamos ver se faz subtrair também. Aí, tudo certo. Perfeito. Mesma coisa pra cá. Seleciono isso aqui. Seleciono também isso aqui, ó. Ctrl... Seguro o conto para selecionar fazer a extrusão. tá aplicar pronto ah, seleciona aqui a porta né o que será a porta a passagem né e aí perfeito vamos lá para você selecionar as edges as vértices, enfim nessa vista de perspectiva você não vai conseguir ó é, arrastar, né? selecionar utilizando o botão esquerdo do mouse porque ele serve pra você ó, manipular a câmera aqui, tá bom? então o que, é que acontece? como é que você vai selecionar nessa vista? olha só, você tem que segurar, né? pressionar o CTRL e o ALT e aí você arrasta com a tecla com a tecla esquerda do, do, do mouse entendido? mais uma vez seleciona o, o objeto que você quer Segura o CTRL e o ALT e arrasta. E aí você consegue selecionar na vista perspectiva os objetos, os brushes. Lembrando que aqui eu estou em modo de edição, utilizando, é, editando os brushes. Pronto, gente. Finalizei aqui. Tá bom? Eu vou colocar uma luz aqui para que fique visível para vocês. Então agora temos o rodapé. Tá bom? Então, vou colocar essa esse pilar aqui ó na aresta para não ficar essa coisa feia aqui ó vou colocar isso aqui olha aí tá eu vou desligar aqui a grade tá bom só para dar um ajuste nesse caso é, é específico que eu desabilite a grade e ajuste aqui da forma que eu achar melhor eu acredito que assim já está muito bom olha aí isso aí eu posso também Tá vindo aqui em detalhes E ó Colocando uma resolução melhor Pra, pra espilar Colocar aqui 12 E fica mais redondo Colocar aqui 18 Olha só Coloquei aí 18 Então ficou mais redondinho Coloquei aqui também E aqui ó Apesar que o cenário não é um não foi planejado e tudo mais até que tá ficando legalzinho você percebe que quando eu, adiciono, eu adicionei aqui um detalhe a mais já dá outra cara o cenário já fica mais um pouco melhor então assim você pode estar tá fazendo outras extrusões aí de acordo com a tua necessidade vai interessante que você mesmo vai praticando isso tá Vá, enfim vá dando modelo aí a esse exemplo tá se você tiver seguindo essa aula tiver feito esse projeto, tenta fazer extrusões em outros locais não? fazer aqui os detalhes no teto, fazer outra coisa aqui na parede tudo mais, você pode estar editando essa esse rodapé clicando na vert dele aqui ó, no caso, deixa eu mostrar pra vocês, e aí eu finalizo a aula selecionando a, a vert ó, e, por exemplo deixando ele com esse aspecto aqui ó Seleciona verte. a verde, a verde não, a Ed no caso, e abaixa aí, ó. Fica interessante. Então, até mais. Valeu e tchau.